Meu nome é Divina. É, eu queria saber se minhas faltas vão alterar no cálculo do meu 13o. Quando se fala em mês de rescisão contratual, as faltas poderão sim interferir no pagamento do 13o salário no mês da rescisão. É, a lei que trata do 13o salário especifica que serão devidos o 13o salário proporcional para aqueles que trabalharem 15 dias ou mais no mesmo mês. Assim, se no mês da rescisão o empregado tiver é, mais de, é, trabalhar menos de 15 dias ou tiver mais de 15 faltas, ele não receberá o salário, o 13º salário correspondente a esse mês de rescisão. No, no, na duração do contrato de trabalho, existem duas correntes. Aqueles que entendem que se o empregado faltar na, na, no decorrer do ano, a frações inferiores a 15 dias, ele não receberia. E outras correntes que entendem que, nesses casos, mesmo ele faltando, não sendo o mês da rescisão, esse empregado terá é, mantida toda a integralidade do seu 13º salário.